E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É a situação do tempo é de instabilidade. Pode chover forte a qualquer momento por todo o estado de São Paulo. Principalmente na faixa leste, ao longo do litoral, na capital, na Grande São Paulo, em direção a Minas Gerais e também ao Rio de Janeiro. Chove forte durante o dia em alguns lugares no litoral. Pode haver até o risco de deslizamentos por causa da chuva que vai ser intensa em alguns momentos da tarde e da noite. Tempo melhora gradativamente a partir de amanhã. O ar frio maior para o interior paulista. Agasalhos e cobertores reforçados. Refresco também na faixa leste. Maior frio do ano até aqui neste outono deve acontecer neste final de semana. Mas o tempo vai melhorar e vai ficar bom entre sexta-feira, feriado e o domingo. Só as temperaturas mais baixas, mais amenas. Grande abraço a todos!